E beleza? Meu nome é Renan e estamos apresentando Vivendo em São Paulo no vídeo de hoje, galera. Eu irei falar um pouquinho sobre mim, né? Esse é o sexto vídeo da do nosso canal e eu ainda não tinha apresentado, me apresentado para vocês, né? Quem está me acompanhando deve estar tá meio curioso, né? Para saber quem sou eu. Bom, vocês sabem o meu nome, que é Renan, né? Agora eu vou falar o que vocês não sabem sobre mim. Bom, primeiro, galera, assim, eu tenho 30 anos. Eu moro com a minha família aqui no Centro-Sul, né? Já morei no, em bairros mais, um bairro mais afastado, no Jardim Ângelo. Bom, é... Eu atualmente trabalho para o governo do estado de São Paulo. Não irei falar exatamente no que que eu trabalho, mas vocês podem saber que eu mexo com aposentadoria. Se vier me pedir ajuda para aposentar, não posso ajudar, viu? <risos> brincadeira. Bom, é minha comida favorita é lasanha, né? Eu gosto muito de macarrão também, né? tudo que é massa, né? eu adoro massa, é, é descendente de italiano, né? então vocês devem imaginar. É, mas também nos penso comida japonesa, ontem comi comida polonesa, muito boa, né? e bom, meu doce favorito é pudim, bolo e quindim. eu sou escritor né, eu publiquei meu primeiro livro em 2014, em 2014 é, chamado Crônicas de Heróis, o Mundo de Morfeu, pela editora Isis. Um, um outro vídeo, mais eu falarei um pouco mais sobre o vídeo e também sobre a editora. Né? É interessante vocês saberem um pouco da editora. Bom, aqui eu estou no jardim da, da, da minha casa, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Ah, sim, eu sou cabeludo, né? Não sou roqueiro, eu sou eclético quanto a música, eu só não curto funk. Desculpa, galera, hum, simplesmente não rola pra mim. Mas essas são algumas curiosidades, assim, sobre mim, né? para vocês saberem mais de quem é o chato que apresenta esse canal, né? Bom, espero que vocês tenham curtido e falou!